Vê candidatas na cobertura da Festa Fantasia 2015, Pete. Primeiro, eu gostaria de saber de você o seguinte, no álbum Sete Vidas, vocês se permitiram incluir mais percussão, instrumentos diferentes. Acredito que no estúdio deva ter sido uma verdadeira festa, né? Para o músico exercer a sua musicalidade. E durante a turnê, no palco, como que isso tem funcionado? É, não só na musicalidade, até mesmo na recepção dos fãs. É, no estúdio a gente... Deu vazão à criatividade, gravamos tudo que deu vontade, inventamos instrumento e tal. E no palco é possível por causa... Deixa o moço. <risos> que a gente, na hora que a gente foi levar a turnê pro, pro palco, a gente viu que a gente precisava de mais um músico. Porque a gente tinha gravado tanta coisa que não tinha mão suficiente para tocar. Sim. E aí tem o Paulo Kishimoto, que toca leve steel, percussão. É, canta e as outras coisas a gente se reveza, eu toco um pouco de percussão também e aí é bom que junta as duas coisas, as duas texturas e os outros estão ocupados, então a gente tinha que dar um jeito de distribuir os instrumentos assim que bacana numa entrevista sua recente eh, você falou a respeito de um processo muitas transformações que ocorreram na sua vida muitas passagens, e você passou por um processo de transformação e isso também trouxe um amadurecimento, óbvio se reflete na carreira, mas também no amadurecimento pessoal você acha que amadurecer também chega a ser uma libertação, Pete eu acho que é um é, um, é inevitável, então é melhor que seja um aprendizado, né? Já que você vai ter que passar por isso de alguma forma. E acho que tem um monte de vantagem, assim, você descobre muita coisa, é... acho que você aprende a lidar com as suas limitações também, com o que é e com o que não é, sabe? Fica mais em paz com isso, descobre outras coisas que você não sabia que podia fazer, é... E acho isso, acho que envelhecer é um processo que, sei lá, não estou falando nem só de maturidade mental, mas a coisa de envelhecer fisicamente, assim, a gente vai ter que lidar com isso, e é melhor tirar o melhor disso, que é a sabedoria, né? Porque eu espero que ela venha, estou esperando bastante. Já veio, com certeza. Muito obrigada, obrigada Pete. Boa festa, também. boa apresentação. Obrigada.